Seu papel aqui é que é animar o povo antes da largada. É, isso é, meu papel é jogar a frequência cardíaca lá pra cima e jogar aquela energia pra galera já ficar assim na pilha mesmo pra, pra largar. E aí mais uma edição da Corrida do Trabalho, quarta edição, essa corrida tá virando tradição já. Eu tô desde a primeira, eu tô desde a primeira, gente. né Muitas coisas eu sou pé quente, eu sou pé quente. Toda corrida que começa a primeira edição comigo... Até agora no calendário aí. Agora. Franciele Vieira a família inteira ó, de Sinop Como é que é o nome do campeão? Lucas Lucas e o maridão? Vinícius Família inteira de Sinop pra correr Pra correr, comparecer nesse evento maravilhoso aí do TRT 23 que Legal, né? Opa um Curtindo e aproveitando para fazer uma atividade At Atividade sempre, né? Ia trazer esse Sinop para nós, a nossa Comissão de Direito de Trabalho, também para participar, representando aí. E aí família unida, né? Família unida, sempre, todo mundo aqui. Já correndo desde cedo, já já foi na corrida de Reis agora aqui, acompanha. Esse aqui é personagem, já tá em várias corridas, Chá Onça. Chá Onça, corrida do trabalho, mais uma edição. Com certeza, com muito prazer, mais uma emoção, sempre se renovando, né? A adrenalina, a emoção se renovando, nós com muito prazer estamos aqui, que deve Europa, aí para é, agradecer aí a TRT né, correndo, né, por essa oportunidade também linda aí para nós, está correndo mais uma vez, correndo pelo futuro, agradecer. né? Quarta edição da Corrida do Trabalho, essa corrida que já tá virando tradição. Mais uma vez, milhares de corredores nas ruas da capital. E claro, a equipe da TV Mais veio conferir de perto, nesse feriado do Dia do Trabalhador. E vou te falar, viu, não vim sozinho não, veio mais gente comigo. Vamos lá ver? Todo mundo aqui hoje, ó, consegui arrastar a coelho. É! Vai correr? Vou correr. Tô acostumado, sou atleta, né? Vou até olhar se vai chover, meu Deus do céu. Vai correr quanto? Vou correr 5km e tô bem animado, vou ganhar. Quero ver. Eu vou, correr, claro. Diego Berdinados veio correr também, Diego. Atleta, né? só atleta, tem que mostrar um pouco do meu do outro lado que é correr. Do agro para as pistas de corrida. Do agro, política e pista de corrida. A Aí, educação física é correr para poder mostrar um pouco como que é a vida de um atleta. Diego Nunes, de coelho. Equipe da TV Mais, todos na Corrida do Trabalho, vamos lá. Conta <risos> quatro, ele. Conta quatro, <risos> Presidente, mais uma edição, quarta edição já da Corrida do Trabalho. Uma corrida que já está virando tradição aqui na capital. Né? É, exatamente. É, e o, o principal é chamar a atenção para o tema central da nossa corrida. Este ano nós escolhemos o jovem aprendiz. A importância desse tema para que a sociedade conheça e, acima de tudo, para que os nossos jovens sejam contratados pelas empresas como a, o, curso inicial, o impulso inicial das suas carreiras profissionais. É muito gratificante ver 1.500 corredores, em dois, três dias acabaram sem inscrição, então isso é gratificante é, é para nós. Doutora Juliana Palhares, no dia a dia ela é delegada, está lá prendendo bandido, mas agora está aproveitando o bem-estar, o feriado, para correr mais uma corrida, né doutor? Com certeza, igual você, né Israel? No dia a dia aí, jornalista, apresentador, mas a saúde é primordial, né? A gente tem que aproveitar esses momentos, aliviar o estresse, cuidar da saúde cuidar da mente. Feriadão, podia estar em casa descansando, mas está aqui correndo. Pois é, dia do trabalhador e a polícia nunca para, né? nem no feriado, correndo e trabalhando também. Aproveitar e mandar um feliz dia do trabalhador, então. Para todos os trabalhadores aqui da nossa Cuiabá, de todo o estado, meu parabéns por seus serviços, pela sua garra em trabalhar e apresentar o um melhor para a sociedade. Vereador Chico 2000, presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, está mortinho, mas vai falar com a gente aqui na vereador. Isso aí. Acabamos de chegar, essa é a primeira prova, depois de 90 dias parado, o percurso é razoável, mas finalizamos. 5km, né? Isso, 5 k percurso tranquilo. Esse aqui é o Cleiton Paixão, o cara tá todo final de semana correndo. Corrida é uma paixão sua, né Cleiton? Sim, corrida é uma paixão, é porque a gente é ativo a gente fica melhor de saúde, perde peso, né fica o um bem estar... Energia positiva para estar tá em todas, né? E por isso que é bom estar tá fazendo atividade física, né? Eu vou te falar, é, é gostoso demais você começar, por exemplo, falar, fala assim, ah, feriado, podia estar tá em casa dormindo, mas não tem nada mais gostoso que isso aqui, né, Cleiton? É, é, exatamente, igual eu sempre falo. Gente, vamos parar de ter preguiça, né? Porque preguiça deixa a gente confortável, de boa em casa. Mas quando você começa a estar ativo, meu Deus, ninguém segura você. Então, vem para a rua, vai fazer futebol, vai fazer vôlei, vai fazer outro esporte. Tudo é paixão, tudo é paixão. Quantos KM? Hoje foi de 5, né? Só pra ver os amigos, ser rápido e, claro, tomar aquela água gelada, aquela fruta e pegar aquele troféuzinho, né? Depois de 5 km, ainda consegue fazer um aquecimento aí, não? Mais uma vez, em primeiro lugar? É sempre bom voltar numa prova e vencer de novo. Agora, hoje eu tô me tornando tricampeão da prova, então pra mim que já tô aos 44, assim, é muito gratificante. 10 km, você fez em quanto tempo? Então o relógio descarregou no meio do caminho e eu atravessei tão feliz ali que não olhei o tempo. Mas deve ter dado 34 alguma coisa. Vou te falar um negócio, tudo bem que eu corri 5. Mas eu terminei na frente do campeão, hein? Tá valendo, não? Tá valendo. Na próxima desafio é 10. Você conhece a Mulher Maravilha? Não é essa Mulher Maravilha. Essa aqui é a Mulher Maravilha do Pantanal. E também veio aqui pra habilhantar essa corrida. Você é a Mulher Maravilha diferente. Sou diferente. Mulher Maravilha Pantaneira. Vamos lá, gente. Ela toca até. Ai, aí. Quero ver, quero ver. 51 minutos, tá ligado o áudio? 51 minutos e lá está a dupla. Diego Berdinazzi e Cleide Coelho. Quase uma hora depois, lá está os dois. Agora tá correndo, viu a câmera? 5 quilômetros concluído cheguei uma das primeiras pessoas a chegarem aqui nesse lugar. Não? Não sou não? É? Uma hora. Por que vocês correram só quando vocês viram a câmera? Não, não é fácil não, a gente. Quase uma hora. Não, foi uma hora não. Foi menos de uma hora. Meu Deus, 52... eu quase morri, literalmente. É a minha primeira corrida. Primeira de muitas. Agradecer... <risos> Tô morrendo. Agradecer o TRT pela oportunidade porque eu nunca tinha vindo uma corrida. É a minha primeira corrida. Primeira de muitas, tá? Primeira é. também, nunca tinha feito não, a primeira. Vou fazer sempre agora. E aí, essa foi a corrida do trabalho de hoje. Tchau. Conta quatro. Agora que quatro. <vem> o que eu vou